Começa agora a série Segundos de Sabedoria com o psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor, Desenvolvimento Pessoal com Saúde e Ciência e mental. o primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Para mudar uma pessoa, é necessário mudar a consciência que ela tem de si mesma. Abraham Maslow, psicólogo americano.